Troca. assim, cada um daqui de um canto, em Minas, tem de Minas, tem do Sul, tem no Argentina, tem a Mar, tem do Nordeste, tem a porra toda aqui. Esses primeiros seis meses de Brasil, foi tipo, uma bomba atrás da outra. Imagina os próximos seis, né? Aí, saindo daqui, o que que tem? Olimpíadas. A gente tem uma puta equipe foda pra cobrir as Olimpíadas. de imagens, de vídeos, de textos, e essa parada, ela ela vai continuar e vai se concretizar e isso vai formar história e a gente vai continuar narrando essa história que minha te falou a luta contra o golpe ela não acabou depois que o golpe aconteceu e a gente tem uma caminhada muito intensa por aí agora tá ligado? e a gente vai erupar, mano de alguma forma isso vai acontecer, tem que ir pra cima mesmo gente. é simplesmente acreditar em fazer uma parada foda que não é simplesmente pra você é pra todo mundo assim, que acredita esse mesmo sonho, nessa mesma utopia Tipo, esse encontro, cara, é... Foi muito colocado que se encerra um ciclo, né? De, de, de um... Na história do país E nesse novo ciclo A mídia independente Pode finalmente, cara Fazer frente à mídia tradicional Em que outro período da história A gente teve isso? Cara, é... É muito difícil você pensar em que outro momento tantas vozes estavam sendo ouvidas e sendo relevantes, sabe? Não existe. É possível mostrar um outro mundo. O golpe veio tentar enterrar a gente. Pelo contrário, tirou a gente dentro do chão né, de semente. Estamos aqui, a rede está começando a crescer cada vez mais com outros movimentos. Tem pouco tempo que eu estou dentro também. Tô numa decisão para tomar hoje, de hoje para amanhã, de ir ou não para São Paulo. Não está fazendo nada de diferente, só contando uma outra história. É palavra, é foto, é vídeo. Isso já existia antes. Vai continuar existindo. Só tá contando uma outra história. Não pode acabar mesmo. Começou aqui, vai ficar maior ainda. Tem uns... tem nem dois meses que eu tô no Ninja Mariana e assim, eu tô no terceiro período da faculdade de jornalismo. Eu tenho 19 anos, mas o tanto de coisa, a bagagem daqui que eu vou levar é, é, assim, é gigante, é imensa. Eu acho que a Faculdade de Jornalismo não ia me proporcionar as experiências que eu tive hoje. E sempre que possível eu vou desmarcar meus compromissos, vou tentar me envolver, vou estar lá junto aqui, onde for possível, para fazer alguma coisa que a gente realmente acredita, né? Porque já fiz outras grandes coberturas, assim, com equipão, com carro, com todo o recurso disponível, sendo remunerado, mas nenhuma delas foi tão gratificante, tipo, o trabalho coletivo, né? Mas a gente tá trocando. Uma experiência essa de mídia livre, assim, trabalhando com outro tipo de conteúdo. E de estar tá tendo uma experiência física. E de cada um levar para sua cidade. De, pô, um moleque é do Nordeste, o outro é lá do Rio Grande do Sul. E tipo, a gente tá trocando isso. Eu acho que o simbólico disso é muito grande, cara. Se não tem dimensão o quanto filha na minha cabeça assim eu chegar no Amapá, mano. Saca? Tá pilhando assim, ó, mano, dá para rolar Sim. assim, dá para fazer isso, isso, a gente pode conversar com os malucos dali, que a gente não tá explicando e tipo, tem muita coisa assim. Universitários e colaboradores que não são universitários para também produzir as contras narrativas, né? para fazer esse tipo de luta que também é política. E foi super interessante assim, porque a gente nota que é, até mesmo na universidade, nos cursos de comunicação, de cinema, é, aquele currículo que está ali não contempla né, o desejo e as necessidades da comunicação do nosso tempo. Né? Então partindo daí, inclusive, para entender o próprio movimento social, e essa é uma convicção nossa, é por isso que, às vezes, mesmo sem grana e mesmo com vários desafios da gente tem muita tesão de fazer isso, porque, na verdade, a gente tem muita convicção de que o movimento social, para além de ser um movimento social que mobiliza pessoas, né, que tem uma organização, além disso, ele precisa ser um laboratório do surgimento né, de novos, é, novos modelos, de novos, novos formatos de como se narrar as coisas, né, de novas estéticas, e a gente vem fazendo essa defesa dentro da UNI, que tem sido muito oportuno, né? Até porque eu acho que a partir daí a gente conseguiu se abrir né, para outras experiências que estão na sociedade, como o próprio mídia ninja, e aí a gente começou uma, uma relação muito orgânica, inclusive de troca de tecnologia eu sou, eu sou de Paulo de Iguaçu e eu tive a oportunidade de ficar lá em, na casa, em Brasília, lá com a galera, mais aproximadamente, aproximadamente uns dois meses lá. Então, foi muita coisa que a gente viveu, depois fui oportunidade de São Paulo assim, tinha um assim, tempo, a da galera, e quando eu voltei pra Foz era comum assim, as pessoas que vinham assim, que acompanhou através das redes e tal, vinha e perguntava isso, pô, meu, e aí? Não perguntava, tipo, dúvida sobre política, sobre processo e tal, sobre a conjuntura? E aí, meu, afinal, quanto é que você ganhou, né, meu, pra você estar lá? Eu acabei refletindo muito também sobre isso, né, sobre essa dúvida, sobre essas perguntas, sobre essa prioridade que todo mundo dava pra essa, pra essa questão, e... Eu pensei assim, sobre todo o período que eu vivi com a galera, sobre tudo que eu aprendi, desde o próprio audiovisual, sobre fotos, sobre narrativa, sobre você escrever. Você pensa em toda a história que você vive, de repente, de um ato, durante um processo, as pessoas que você conhece, e você chega numa conclusão que tudo isso aí é algo que não tem preço. Mas eu tinha um professor que era muito bom, chamado Ungaretti, que dizia que jornalismo é subversão, e o resto é perfumaria sei lá, eu acho sensacional, me motiva demais assim, ao mesmo tempo me deixa um pouco assustado porque, bom o cara, tem que tomar algumas decisões na vida, né? até quando que vai continuar fazendo um negócio que te oprime assim, né? é, por conta né? para levar uma vida tradicional, sabe? É, mas é muito provocador assim e aí isso instiga ainda mais o cara a continuar e é uma cachaça, né? depois que tu começa esse trampo aqui muito dificilmente tu larga. Né? Eu sou uma jornalista das antigas e desisti da profissão, porque era inviável trabalhar. Aí, eu trabalhei no Estadão entrei na USP nos anos 70. E, e nessa época trabalhei no Estadão e saí, enfim, pelas razões óbvias. E, e aí a gente começou a fazer rádios comunitárias. É, enfim, nessa batalha desse mundo novo que eu vejo um pouquinho na carinha de vocês agora e fico mega feliz. Porque quando aconteceu esse golpe, eu vi uma entrevista da Dilma que dizia que eu não esperava viver para ver um golpe outra vez. E eu também não. Entendeu? Então eu digo, gente, como é que isso se armou? Como é que isso aconteceu? E eu fiquei meia sem chão, meia sem saber. E aí eu comecei a ver o novo que tinha nascido. Enfim, tem um mundo novo. Mas o um mundo novo, ele já nasceu. E é isso que eu estou vendo aqui agora. Então, e eu fico assim, mega agradecida a todos vocês. Valeu, gente. Valeu.